Olá, neste vídeo apresentamos a síntese dos conteúdos e atividades de um Small Open Online Course sobre recursos educacionais abertos. Na unidade 1, estudamos o que é um REA, o conceito então de REA, o que caracteriza um REA, como identificar, conhecemos os repositórios eh, onde é possível encontrar REA, e a atividade foi selecionar um REA. Conhecemos também os cinco erros de abertura dos REAS. E destacamos que o que caracteriza um REA e o diferencia dos outros recursos educacionais são as licenças abertas que permitem o acesso gratuito, o reuso, a distribuição, a adaptação, o remix, sem a necessidade de solicitar a permissão ao detentor dos direitos autorais. Na unidade 2, conhecemos a Lei de Direitos Autorais Brasileira, obras de domínio público e as licenças abertas, principalmente as licenças Creative Commons. As diferenças de níveis de abertura também da, das licenças Creative Commons. E a atividade foi iniciar um acervo de REA. Por que é importante a organização de um acervo de REA? Porque é uma atividade que demanda tempo para ser realizada e porque nem sempre encontramos, no momento que precisamos ir rapidamente, o REA que estamos procurando. Então, a solução é organizar um acervo de endereços e ir aumentando com o tempo. Na unidade 3, o estudo e a atividade foi sobre como adaptar um REA. E das várias orientações disponibilizadas sobre como adaptar, destacamos a primeira, que para adaptar um recurso, é preciso que o mesmo esteja disponibilizado com uma licença que permita a edição ou produção de obra ah, derivada. Não é possível adaptar um recurso com direitos autorais, a não ser que o mesmo tenha uma licença, um termo de uso que permita a edição ou produção de obra derivada. Na unidade 4, a atividade foi produção de reia. E os professores participantes tiveram duas alternativas. Um, organizar um planejamento de aula e disponibilizar com licença aberta. E a segunda alternativa, produzir um REA sobre um conteúdo da sua disciplina ou área de atuação. Das orientações sobre como produzir o REA, destacamos o cuidado com os conteúdos, que deve ser de autoria própria, um conteúdo com licença aberta, ou então organizado de forma acadêmica referenciando todos os autores, ou um conteúdo com direito autoral que tenha termo de uso ou cessão de direito. Outras orientações são selecionar todas as mídias que, para, para integrar no REIA, definir o formato, se será um vídeo, um áudio, um texto, um texto hipermídia, uma produção hipermediática, definir a licença do recurso e inserir no próprio recurso, e ao concluir a, a, o REA, a, a sua produção de REIA, disponibilizar em um repositório, um site ou um blog, e compartilhar, divulgar esse REA. De todas as formas possíveis. Destacamos também que a adaptação e produção de REA possibilita aos, aos professores a questão da autoria, tornarem-se autores dos seus materiais didáticos. O conhecimento sobre REA, direitos autorais, licenças abertas, são importantes para saber o que é possível fazer com cada recurso disponível na internet sem infringir os direitos autorais. Em todas as situações, sempre deve ser atribuída a autoria, referenciar esses recursos utilizados. Esperamos que o curso tenha possibilitado um repensar sobre a organização e produção de materiais didáticos, sobre as diferenças entre os recursos com direitos autorais e os REIAs e sobre a integração de REA nas práticas didáticas. Até uma próxima oportunidade!